E eu queria começar essa audiência lamentando, e mais do que lamentando, repudiando a ausência da secretária de Estado de Educação nessa mesa. Eu acho que... Me parece um desrespeito muito grande com todo mundo que veio aqui com todas as dificuldades no contexto de uma pandemia e com todo respeito à professora Margarete, que está aqui, é colocada inclusive numa situação difícil, porque imagino que seja uma servidora de carreira que não responde pelas políticas públicas da Secretaria de Educação. Quem responde é a secretária. Nós temos que sair com uma comissão, inclusive de parlamentares, famílias, associações, para uma reunião emergencial e urgente com a Secretaria de Educação. Caso essa reunião não ocorra, eu Sugiro ao deputado Yolando que nós e outros deputados a gente possa subscrever um requerimento convocando a secretária aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ela vai ter que prestar esclarecimentos ao parlamento, às famílias, à sociedade civil, ao Ministério Público e a todo mundo que se posicionou.